Pessoal, é o seguinte, nesse, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aí, né? Principalmente as pessoas leigas que ficam se perguntando como compactar um vídeo para enviar pelo pelo sistema das redes sociais, seja ele o WhatsApp ou o Facebook, né? Como compactar aquele vídeo, né? Que é grande e, e, e formato HD, para ele ficar bem pequenininho, né? Para enviar, para ele ficar leve, para enviar por esse sistema. Eu vou, eu vou fazer uma demonstração aqui, pessoal. Nesse vídeo aqui. Ó. Esse vídeo aí, ele vem... Quando você instala o Windows, ele, ele é instalado junto. Eu vou ver aqui. Nós vamos ver aqui, ó. Ele tem... Aqui o detalhe aqui. Ele é 1280 por 720 Ou seja, ele está no formato HD. Né? E tem... É, 25 MB... De, de tamanho e 30 segundos né de tempo então vamos lá eu vou usar para isso esse programinha aqui ó chile soft converte perfeito vocês procuram ele aí na na internet né vocês devem encontrar vocês compram ele não é muito caro mas é uma excelente na minha opinião é um dos melhores né então vamos lá, eu vou abrir ele aqui, e para a gente trazer o, o vídeo que a gente quer aqui para a linha do tempo do programa, a gente vai clicar aqui nesse, nesse mais aqui, como eu já tinha feito essa configuração, né? a gente já encontrou ele aqui, aqui está ele, mas se a gente não tivesse encontrado, a gente teria que fazer a navegação normal, no meu caso aqui vídeo. Né? procurar ele que tá aqui né amostra e tal então vamos abrir ele aqui ó vocês viram lá que ele tem 24 megabytes 25 megabytes olha com quanto ele vai ficar pessoal 2,8 megabytes perfeito vamos lá então muito bem quando você arrasta ele para a linha do tempo ele tem aqui a especificação que você quer deixar, qual é o formato que você quer deixar o vídeo. Tem um... diversos, tá? Tem ele em HD. Aí você procura o formato que vai te adequar melhor. Normalmente a gente sempre bota o sistema NPEG. Eu uso muito esse aqui, H2.4, que também é, é NPEG 4. Né? Mas no nosso caso aqui, nós vamos usar esse aqui, ó. PSP. Esse formato aqui, pessoal, é para para o smartphone, correto? Então, uma vez nele, a gente vai procurar qual H264, certo? Então, tá lá, ó, 2, dois... esse aí ficou até maior, né? Mas vamos procurar outro aqui, tá? Vai deixar ele menorzinho, PSP, H264, vamos ver esse aqui, 2.8, ficou menos ainda. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui nessa seta aqui, nesse, nesse símbolo aqui, para converter, tá? E ele vai ser salvo, onde eu já indiquei para ele ser salvo, que é no, na pasta de vídeos. Ele não é muito rápido, porém, aqui como esse, esse vídeo é pequeno e por isso que eu estou utilizando ele, ele... Ele vai ser rápido justamente por isso, que é um tutorial, eu não posso botar um vídeo grande, mas você observa que de 25 MB para 2.8 MB, é, é quase 90% menos. Ele vai ficar bem levinho. Então, ele vai ficar um, um formato legal, tá? E esse, esse, esse programa, pessoal, é um programa profissional, tá? E ele converte legal sem praticamente perda nenhuma, tá? Então, aqui nós vamos nós vamos abrir a pasta de saída vamos lá aonde está o, o nosso vídeo aqui está ele pessoal esse aqui ó tá vamos saber que é ele aqui ó propriedades Há um minuto atrás é exatamente uhum. ele tem esse outro aqui que já foi um pouco antes 6 minutos atrás, tá? Então é esse aqui, ó Correto? Deu 2,94 Os mesmos 30 segundos, nós vamos abrir ele para ver Lógico que ele abre pequeno Porque ele é para smartphone, tá? Ele abre pequeno Mas a imagem dele, quando você assistir ele na, no, no, no aparelho lá Seja ele Pelo WhatsApp ou Facebook Ele vai ficar perfeito Tá bom? Tá aí, ó você pode até aumentar, tá? Você aumentando ele aqui, lógico, ele vai perder, ter uma perda. Mas a finalidade dele, ele não foi compactado pra isso. Ele foi compactado pra você mandar pelo, por telefone, num no, no, no aplicativo menor. Então tá aí, num aparelho menor, perdão. Correto, pessoal? Belezinha. Então o que, que eu peço, peço de vocês aí? Gostou do vídeo? Foi útil? Dá um joinha pra nós aí, né? Dá uma forcinha pro nosso canal. É, Deixe seu comentário, qualquer dúvida e se inscrevendo aí no nosso canal, caso seja da sua vontade, não esquece de acionar o sininho para você receber o aviso de novos vídeos. Eu agradeço aí de coração, que Deus abençoe a todos.